Olá, essa semana alguns leitores e amigos, como a Melody, vieram me perguntar. Zanon, o que você achou do que a Cláudia Raia falou lá sobre depois dos 40? É difícil de emagrecer, perde a testosterona e é só musculação que funciona. Então, hoje eu vou tirar essas dúvidas. O tema de hoje é emagrecimento depois dos 40 e resposta a Cláudia Raia. Sim, vou falar sobre esse vídeo aqui que surgiu na internet, provavelmente você viu em alguma das mídias sociais, no Whatsapp, que eu quero falar? Ela falou muita coisa legal, mas falou muita besteira também. Vou co começar aqui colocando os pontos concordando com ela, do que ela falou direito e depois vou tentar corrigir aqui e te mostrar quais pontos eu não concordo com ela, que a ciência não concorda com ela e que pode te ajudar a emagrecer diferente da maneira que ela pensa. Ponto 1. Um. Testosterona depois dos 40 para a mulher ela abaixa. Sim, a testosterona e outros hormônios também abaixam não só na mulher como também no homem e isso dificulta o ganho de massa muscular e também atrapalha o metabolismo pois torna o metabolismo, o metabolismo mais lento. Então mesmo você comendo pouco se torna mais difícil emagrecer depois dos 40, depois dos 50 e cada vez mais porém não se torna impossível emagrecer. Não, ele dificulta. Então você vai precisar de um pouco mais de esforço para ter os mesmos resultados de uma pessoa de 30, de 20 anos. Sim, você pode emagrecer, porém você vai precisar de cuidados melhores, redobrados na musculação, no aeróbio e também na sua alimentação. Ela falou também que você precisa aprender a gostar de musculação. Só ela vai te permitir ganhar massa muscular e te auxiliar a emagrecer. Sim, é verdade. A musculação é o melhor método para ganho de massa muscular. E se você aprender a gostar de musculação, isso vai te auxiliar a se tornar um hábito, se tornar mais leve, incorporar no teu dia a dia e você usar isso para o resto da sua vida. Não só para emagrecer mas para também ter uma melhor qualidade de vida. Não se deve fazer muito aeróbio para emagrecer, passar horas correndo no elíptico. Sim, é verdade, essa não é a melhor estratégia para você emagrecer, principalmente quando você combina esse treino aeróbio com o treino de musculação. Existem estratégias mais eficientes, como os kits, que são capazes de te levar ao emagrecimento com muito menos tempo, Tempo de exercício, onde 20 minutos ali são melhores do que você passar uma ou duas horas lá na esteira da academia, onde o tempo não passa, se tornando aquele exercício chato. Um HIIT dinâmico, divertido, é mais eficiente do que isso. Depois dos 40, tem que comer menos para emagrecer. Sim! Não só depois dos 40, mas também quando é mais novo, você tem que levar a um déficit calórico negativo, ou um balanço calórico negativo. O que que é? Você deve gastar mais energia do que come, do que consome. Então, se o teu metabolismo se torna mais lento, você tem que comer menos. Mas independente, da tua dieta sempre tem que ter menos energia, menos calorias do que você gasta. Não adianta fazer aquele exercíciozinho, meia boca, tranquilo, aquela caminhada onde você não se sente cansado. Sim, é verdade. Para você gerar uma melhora no teu organismo, para o seu organismo ele se tornar mais acelerado e assim você poder emagrecer mais, você precisa sair da sua zona, sua zona de conforto. Consequentemente, você vai se sentir cansado após a atividade física, após o exercício físico. E após isso, teu organismo vai se recuperar. Todo esse processo onde você sai da sua zona, zona de conforto até a sua recuperação, teu metabolismo se torna mais acelerado, você gasta mais calorias, você queima mais gordura durante esse processo. Então... O ideal é que sim, você saia cansado depois do seu exercício físico. Não precisa ser exausto não, mas você tem que sair cansado. A maior parte do vídeo dela foi legal, porém, ela falou duas besteiras aqui que eu vou colocar para vocês agora. Vou dar uma de Hater da Cláudia Raia. Vamos lá, a primeira. Exercícios longos fazem diminuir a testosterona. Mentira! Tuas testosterona não vai diminuir se você fizer um exercício equilibrado em volume. Pode ser longo, mas se você descansar bem depois, isso não tem nada a ver que um exercício aeróbio longo vai diminuir a testosterona. Isso não tem nada a ver. Não é cientificamente comprovado. Dois, é, corrida faz cair tudo. Não. O que faz cair tudo é você ter mais gordura. Corrida e flacidez pelo impacto, pela distância, pelo acúmulo, não tem nada a ver. Não faz diferença no emagrecimento se você faz corrida, elíptico ou transporte, bicicleta, não faz diferença, uma não é pior do que a outra. O que é pior é você não fazer nada. Quanto à questão de sentir-se mais flácida, de sentir o maior envelhecimento, está mais associado a aeróbios feitos embaixo do sol, sem uma proteção adequada, do que fazer exercícios longos. Vamos falar lá, ah, consome mais oxigênio, isso oxida mais, deixa mais velho. Porém, estudos comprovam que quando você faz exercício, você tem uma produção maior de antioxidantes. Quer dizer que tudo aquilo que as pessoas falam, falam que você vai envelhecer, você produz mais componentes que vai combater aquilo. Então, não é verdade que o exercício físico, a corrida, seja ela qual for, vai te envelhecer. Concluindo... Não acreditem em tudo o que você vê por aí. Acreditem em profissionais que estão se atualizando, estudando, procurando para trazer o melhor conteúdo para vocês, pautado na ciência. Pois só através disso eles vão poder fazer treinos adequados que te levem ao resultado que você deseja. Pois se você fizer qualquer treino, vai te levar a qualquer resultado. E o qualquer resultado pode ser você não perder nenhum único quilo. Gerando aquela frustração de você tentar, tentar, não ter resultado nenhum e desistir. Então, procure profissionais que possam trazer um treino que te faça emagrecer com uma maior velocidade e segurança. Se quiserem saber mais dos meus treinos, meus programas de treino, consultoria, consultoria online, me chama aqui no meu e-mail, no meu Instagram, que eu posso conversar com vocês e te orientar a melhor maneira de chegar ao seu objetivo. Fechado? Um abraço e até a próxima!